compartilhar com seus amigos, pois o conteúdo desse vídeo pode e será muito importante para eles também. E lógico, como você já gostou desse vídeo, deu seu like, tá bom? É isso aí. Então, é, vamos lá. É, eu quero te falar, vocês muito provavelmente é, na sua rua passa o, o carro do gás, né? E perceba é que eles passam geralmente é, muito pela manhã é né? isso até em torno ali, de meio de meio uma hora da tarde e isso é uma técnica que eles já definiram ou seja o carro do gás né? ele já sabe que o público que vai consumir o gás dele né? são donas de casa ou pessoas que estão ali pela manhã e que estão uh, ali fazendo o café da manhã levando as crianças para a escola né? e já estão se preparando para fazer o almoço e com isso elas correm o risco de acabar o gás né? e nesse momento em que acaba-se o gás uh, então aparece milagrosamente o carro do gás então o carro do gás ele já sabe que é, ele já sabe, ele não fica passando a toda hora, ele tem os horários determinados e os lugares próprios para isso porque ele já sabe o público dele que consome o gás dele né? isso é, nos finais de semana também é, e principalmente no domingo né? é, pois é, muitos almoços né? nas casas dos pais e das mães, onde as pessoas se reúnem e tem muita macarronada, muita lasanha e consome o gás e corre se o risco de precisar comprar um gás. Então é esse, então o carro do gás ele já sabe disso, né? Sabendo disso ele está próximo ao público dele. É, e neste, é, é, partindo desse princípio eu quero que você pense como um afiliado que você é assim como eu é a necessidade de você definir o seu público-alvo tá? e como que você faz isso? definindo o seu conteúdo, certo? e eu já falei sobre conteúdo aqui nesse, nesse canal em alguns vídeos anteriores é, se você quisesse entra no canal e vê lá eu tenho um vídeo falando sobre conteúdo mas você pode fazer um conteúdo, por exemplo se, for um, se você trabalha com produtos de emagrecimento, por exemplo, você pode fazer é, um canal no YouTube ou fazer um blog ou colocar é, é, posts numa fanpage no Facebook falando sobre saúde, né? E isso vai definindo o seu público alvo, né? As pessoas, você vai atraindo as pessoas daquele nicho, né? Construindo sua audiência, certo? E quando você fizer uma oferta, uma oferta tentadora, a tendência é que esse público compre o seu produto, apesar do nicho, né, de certas dificuldades, mas na teoria seria isso, tá? Então, essa é a dica de hoje, defina o seu público, certo? Definindo o seu público, você vai saber é, qual conteúdo é, você pode fazer para agradar essas pessoas e eventualmente fazer vendas a eles, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha sido esclarecedor a você, tá bom? Se gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Vou deixar no link da descrição os cursos que eu recomendo. Um grande abraço e até mais!